Mesmo, daquele jeito, tá? tem... Ó, oh, Vem cá! Só... Fala tu, projeto.. Projeto Tons Produções. <risos> que tons produções, é? <risos> tons produções é o jogo funk lá, ah, velho. Dá uma jogadinha pra trás, dá um jogadinho pra trás. Fala aí, fala aí. É, fala. Não produção, não. Projeto.. Não, projeto tons. Projeto Tons. Não, mas. Projeto tá vindo aí. Lá que tem que ver tons e isso é Tonszão? É projeto Tons, mano. Ah tá, projeto Tons. Pro... Tá. Projeto Tons do produtor Isão é Filmes. É isso aí. Ah, então, aí vem daquele jeitão, projeto Tons do produtor Isão <risos> Filmes. <Produze! risos> Dos usos. Olha que essa porra. <risos> projeto Tons do produtor Isão Filmes, daquele jeito não tem. Ó, não vai ter nexo, filho. Ninguém vai entender nada como explodir, como voar. Fazer conhecer o nosso trabalho, o nosso talento, que tá escondido na região afora aí, entendeu? E vamos daquele jeito, pô. Vim de volta redonda e vou rodar o um mundo, tá ligado? Puta que pariu! Nossa senhora, caralho! agora presente. o futuro e pensando Lembrando seu jeitinho, mulher